Então vamos começar a semana de olho no Bitcoin, que está aqui agora cotado na casa dos 20.700 dólares. A gente teve uma armadilha ontem, aqui na região dos 21.900, né? um falso aqui pivô de alta nessa região, isso aqui é bem perigoso, tá, pessoal? Bem a cara do Bitcoin fazer essas armadilhas. Estamos aqui agora numa região importante de suporte, que eu vou comentar para vocês e também mostrar por que que essa região que o Bitcoin tá aqui é uma região conturbada e difícil do Bitcoin conseguir romper, tá? Uma região bem importante aqui olhando aqui mais o médio prazo. Então, bora lá. Então vamos lá pessoal, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, que tivemos essa rejeição aqui da região dos 21.900, né? esse falso aqui, né? uma chance de fazer um pivô de alta aqui que não foi, não aconteceu, tá? e agora o Bitcoin entra tá na região de suporte importante, vou mostrar para vocês aqui o que, que eu estou fazendo aí aqui agora, nesse momento, tá? e regiões importantes que o Bitcoin não pode perder, senão a coisa fica um pouquinho difícil, tá? só lembrando para vocês que as promoções aqui, da, da tanto da, da PrimeSBT como da Bybit estão valendo tá, pessoal, a Prime Sbt está dando 7 mil dólares de bônus, até 7 mil dólares de bônus aqui. Tá? 7% garantido aí no depósito de vocês, usando o André Fault 7, tá? É realmente uma, uma excelente alternativa para a Bybit, tá, galera? Então, essas duas corretoras que eu recomendo para vocês aqui. É, só lembrando para vocês tomarem cuidado aí para não uh, sair alavancando muito nesse momento, tá, pessoal? Tá bem complicado aí, tá? Então... Quem tem experiência, mesmo que tenha experiência aí, não sai alavancando, que o mercado está bem incerto aí, mas pode dar bastante oportunidades aí de entrar vendido comprado. Então são os corretores que eu estou usando aí para operar futuros, tá bom, galera? Lembrando que a Prime também tem aqui a funcionalidade de copy trading, tá? Que é muito bacana aqui, copia os melhores Traders do mercado, tá? Então é bem interessante aqui. Eu, inclusive, quero fazer um vídeo para vocês aí falando sobre isso. Vocês podem aqui também botar um pouco de capital. Para copiar aqui os principais traders, tá? E quem quiser entrar nas suas próprias operações também tem um Orca Sinais aí que a gente tá mandando muito bem, tá, galera? Desculpa aqui botar, mostrar tudo isso aqui para vocês, mas acho que interessante. A gente tá aqui nesse mês, até agora, com 16 sinais aí, tá? Com a atividade de 75%, com retorno de 98%, tá? Então tem essa planilha free que vocês podem todos acompanhar de forma transparente aqui todo o histórico de sinais aí. Tá, do passado e esse mês aqui tá incrível, tá? A gente mudou a nossa bastante nossa estratégia e tá tendo resultados muito bons. Só aconselho a vocês a participarem pelo menos do canal free, todos os links aqui na descrição abaixo, tá bom? Pessoal, então tudo que eu recomendo vai estar tá aqui na descrição, dê uma olhadinha aí, tá? Então, pessoal, vamos olhar aqui o Bitcoin que tá na região importantíssima aí de suporte, tá? Porque se a gente perder essa região aqui agora, na minha opinião, acho que mostrar para vocês, uh, essa região que a gente tem uma uma LTB aqui importante, tá? Aqui na aqui no, no aqui nessa região ó. e também temos aqui o vpvr que tem bastante volume aqui também tá nessa região próxima dos 20.000 20.500 dólares tá galera se a gente perder isso aqui tá chance grande de a gente testar aqui de novo a região aí dos 19.800 que eu não sei se segura não tá galera então para mim aqui é uma região importante de suporte que o Bitcoin tem que segurar aqui agora no curto prazo tá se a gente perder isso aqui a gente pode vir visitar regiões mais abaixo aqui talvez aqui até testar a região dos oito mil dólares de novo tá galera então acho que é isso. Eu estou aproveitando essas regiões aqui agora, né? Com essas essas correções aqui, ó, tem bastante volume. A gente pode ver que tem volume interessante aqui, ó. E quando isso aqui acontece, pessoal, tá? A gente tem, a gente pode ver que tem bastante aqui, tanto TRR a gente pode dar uma olhada. Ó. A gente tem bastante liquidação aqui de longs e também vendas a mercado. Então isso aqui eu estou aproveitando essas essas correções aqui para fazer pequenas compras aí, tá? Comprando é... Comprando Bitcoin aí, porque né, basicamente o pessoal está errando aqui, né? Comprando as regiões mais acima, né? Estão sendo liquidados aqui agora. Estou aproveitando para comprar junto aqui com essas as baleias tá galera então realmente uma região interessante aí tá de fazer exposições pequenas não quer dizer que o Bitcoin não vai mais abaixo tá mas acho que é uma compra mais assertiva a gente fizer aqui quando tiver essas liquidações aqui e também vendas a mercado tá? a gente teve teve, teve uma, uma correção uma, uma queda grande aqui do open interest nessa região aqui também tá até mostrar para vocês aqui ó esse aqui é o gráfico do open interest com correção aqui liquidações e também vendas a mercado então vale a pena sim fiz uma exposição nessa região Tá, que está aqui com suporte interessante, tá? Mas, obviamente, uh, não quer dizer que o Bitcoin vai, não vai, vai segurar isso aqui, tá? Não, não acho que. Uh, não posso dizer aqui para vocês que isso aqui vai segurar, tá bom, pessoal? Mas eu acho que é interessante. E a gente está numa região aqui bem uh, importante, eu diria aqui, do gráfico, tá? Então, uh, essa aqui é uma região bem interessante que eu vou mostrar para vocês aqui agora, se a gente puxar o gráfico diário, ó. Essa aqui é uma região que é o meio desse canal aqui, tá? Então, estamos aqui no meio do canal testando ele, ó, galera. Então, esse canalzinho branco, coelhãozinho aqui agora, desenho o gráfico de vocês. Tá? E para mim, a melhor oportunidade de venda que a gente vai ter para o Bitcoin aqui quando a gente testar aqui o, o, essa região desse canal aqui, ó, tá? Nessa, nessa linha, que para mim vai vir aí próximo, né? Esse fundo, esse topo aqui topo aqui descendente o Bitcoin, vai vir nessas regiões Fibonacci aqui, tá bom? Então, para mim, é a região aqui dos 23 mil dólares, ou aqui a região dos 25, aqui a gente vai ter a oportunidade grande aqui, na minha opinião, de realizar vendas aí, tá? Então, eu estou aproveitando para comprar nessas liquidações de longs aqui, é, pessoal vendendo a mercado, né? errando eu estou comprando pessoal para poder buscar fazer as vendas pelo menos aí nos 23, tá? Acho que tem chance grande de Bitcoin voltar a testar essa região dos 23 até os 25 mil dólares, é o que eu acredito, tá bom? Mas para mim esse fundo aí para o Bitcoin não chegou, tá galera? Acho que ah, eu fiz inclusive dois vídeos aqui no canal falando sobre tanto a manipulação do mercado futuros aqui, que a gente tem né, protocolo de DeFi como a Celsius, acho que o Bitcoin pode sim lá buscar esses pontos de liquidação aí, tá? Deixar o mercado bem é cabuloso aí, é bem complicado, então essas baleias podem lá querer comprar esses Bitcoin baratos aí, então é, vale a pena a gente botar caixa né, para poder aproveitar essas oportunidades que o Bitcoin pode dar para gente, tá bom? E também tem a capitulação dos mineradores que está andando aí também, tá? Então fica mais difícil aí, tem mais pressão vendedora no mercado, esses foram os últimos dois vídeos aqui do canal que eu fiz falando sobre isso, tá? Então a gente tem que estar tá aí, obviamente, aproveitando, comprando aos pouquinhos, tá? Mas... Uh, com cuidado não se expondo tanto aí, porque a gente não sabe, né? Agora, nesse curto prazo aqui, nessa região que o Bitcoin tá aqui agora, tá um pouquinho difícil, tá, galera? Tá bem difícil aqui. Tanto que ontem eu fiquei olhando o gráfico e não tinha o que fazer, tá? Ontem realmente estava bem complicado, né? Não estava operando ainda mais com, com o mercado SP 500 fechado, tá, galera? Então é isso, basicamente se expondo aqui nessas regiões de suporte, tá? Os pouquinhos, compras pequenas, tá, galera? E. Quando o Bitcoin der a oportunidade de testar aqui a região dos 23 para cima, com certeza que eu vou estar tá botando, uh, né? Fazendo caixa aí para poder comprar uma possível correção mais forte para o Bitcoin, que eu acredito que vai aí a acontecer. Tá bom, galera? Então, acho que relacionado ao Bitcoin é isso, tá? Acho que não tem muito, muita outras, outra coisa que eu posso falar para vocês, tá? Obviamente, eu deixo aqui na live também, aqui do canal, esses indicadores da High Block, que acho que é importante vocês acompanharem. Ontem a gente teve uma oportunidade interessante aqui também, ó. A gente foi buscar essa região aqui, né? Essa ponte de liquidação aqui da BitMEX. E tivemos um pump aqui de quase, quase 3%, né, galera? Então, eu acho que esses pontos de liquidação aqui vale a pena a gente fazer né? operações aqui pequenas neles aí também, tá? Tô aproveitando, só que a gente não tá tendo tanta oportunidade aqui não, tá? Ontem teve essa oportunidade aqui, que surgiu. Tá? Então acompanha esses pontos de liquidação da BitMEX, eu tenho um treinamento aqui no canal sobre isso, vou deixar o link aqui em cima também, tá? Eu acho que ajuda bastante aqui agora, nesse momento a gente não tem outros pontos a não ser aqui essa região dos 23, tá? Desculpa, 22.500. Aqui é a região dos 22.000 e mil dólares e também a região aqui dos 22.500 são pontos de liquidação de shorts aqui, tá, galera? Então, se o preço vir aqui, provavelmente eu vou estar realizando uh, vendas aqui dessas compras que eu tô fazendo nessa região, tá? É basicamente a minha estratégia aqui agora no curto prazo, tá? Aqui na Binance a gente pode ver também aqui, ó, que a gente tá aqui agora, é, pegamos, liquidamos bastante aqui, ó. O delta que era positivo aqui para para, né, o pro tava com Delta aqui grande para liquidação de longs, agora já tá revertendo para liquidação de shorts, tá? Então, isso que mostra que vale a pena sim a gente expor nessas regiões aí, tá? Mas a gente tem pontos de liquidação até a próxima região aqui dos 20.300 20 aqui, bastante é, pontos de liquidação aqui para Binance. Então, eu acho que vale a pena sim a gente comprando, tá? E se cair mais aqui, eu acho que vale a pena a gente buscar fazer, fazer entradas aí, tá, pessoal? Uh, fazer compras aí, tá bom? É o que eu tô fazendo aqui agora no curto prazo, Tá, galera? Uh, então eu acho que é isso, eu vou deixar esses indicadores aqui também na live do canal, participem aí, tá? E falando só sobre sp pequenos aqui, eu quero mostrar para vocês algumas coisas interessantes, o motivo também do Bitcoin estar tá com dificuldade, pessoal, é essa região aqui que, a uh, desculpa essas linhas, a quantidade de linhas aqui na sp 500, mas é estou tentando aqui uh, estudar né, regiões importantes de resistência que a sp tá está tendo, e a gente está aqui numa região bem confluente de várias linhas aqui né, de tendência que eu estou acompanhando né, que agora no, no médio prazo, e de quebra a gente está também numa região de um, bastante aqui, ó. vamos dar uma olhada aqui, a região de, de Fibonacci, a região de 50% que a gente teve uma, uma, uma, uma rejeição aqui dessa região, tá galera? Então para mim seria importante o Bitcoin conseguir segurar aqui na região dos 3, desculpa, SP500, segurar na região dos 3.860 aqui, seria muito importante segurar, tá? Senão a coisa pode ficar um pouquinho mais complicada aí, tá? É, mas a gente está numa região de resistência, esse é outro motivo que o Bitcoin também está um pouquinho aí, né, ele os investidores aí, os traders do Bitcoin sabem que essa região a gente está aqui agora é uma região bem cabulosa, né, para SP500, vai ser é difícil de passar tão fácil aí, né, então uh, o mercado fica um pouco mais cauteloso, né, então para mim, para mim aqui, para o SP, pro Bitcoin voltar até um pump, só se a gente conseguir aqui realmente romper essas regiões aqui de 6.8 e formar um suporte, tá galera? Então, se a gente conseguir romper essa faixa aqui próxima aí dos mil pontos, para SP500, a coisa pode ficar interessante o Bitcoin ter esse pump que a gente está nessa correção que a gente está esperando, tá galera? Uh, lembrando que também, tá, eu acho que é importante, um ponto que eu quero comentar também em relação ao Bitcoin, como a gente está corrigindo bastante aí, pessoal, né, bem seguido aí, acho que tome cuidado com os shorts aí, tá, acho que shortar o Bitcoin nessa região uh, não sei galera, não fico tão interessado em shortar, eu vou estar interessado em shortar em regiões mais acima, a partir dos 23 até a região dos 25 aí, eu acho que vale a pena shortar. Nessa região que o Bitcoin está aqui, eu não, não, não, não fico tão interessado em shortar assim não tá galera eu acho que tomem cuidado aí né a gente tá com uma correção gigante praticamente aí ó desde esse desde esse topo aqui né então a gente corrigiu aqui praticamente até esse momento cerca de 70 e quase 75 por cento de correção tá então para mim a gente tá próximo de ter aí uh, né o, acredito que é porque a é o movimento maior que a gente vai ter aqui agora é para o Bitcoin aí tá eu acredito que vai ser para cima tá galera mas uh, não quer dizer que a gente possa também buscar regiões mais abaixo agora no curto prazo. tá? Mas a gente tem, tem que ficar cauteloso com shorts aí. Que a gente pode estar tá próximo aí de um, ter um respiro para o mercado. Né? E a SP 500 pode também dar esse sinal para a gente aqui. tá? Eu tô de olho aqui agora nessas regiões que a gente tem que romper. Para mim, a região dos, dos 4 mil pontos aqui vai ser importante conseguir romper para cima. né? Vamos ver. A gente tem falas aqui do, do Jerome Powell essa semana também. e aí, tá? E eu acredito que eles vão ser um pouco mais dovish aí na. na na, em termos da, da questão, da, do, do, eles estão realmente impactando bastante o mercado aí. Né? E, e pelo que eu vi, inclusive até nessa análise aqui do Game of Trades, que é um canal que eu aconselho muito a vocês aí, pessoal. Tá? Vou deixar o link aqui em cima dessa análise aqui da SP500 deles, que ficou muito bacana. Mostra aqui que a gente está, né, a SP500 mesmo está num, tá numa região bem parecida como teve o crash lá de 1973, mas tem exceções importantes aqui. tá A gente tem a, a taxa de emprego dos Estados Unidos está bem. Mais é, tranquila, né? A gente tá em regiões muito baixas de, de, de, de taxa de desemprego lá nos Estados Unidos. Também o, o petróleo já atingiu regiões aí importantes e tá corrigindo forte aí também, tá? Então eu acho que o petróleo não vai impactar tanto aí na, né, no CPI, aí nos, nos, nos, uh, nos índices aí que podem impactar a inflação, tá, galera? Então eu acho que, o, eu acho que o, o, o Jerome Powell essa semana vai pegar um pouquinho mais leve aí, na minha opinião, tá? Porque o mercado realmente é complicado, tá? Essa correção, do jeito que tá, que também impacta. É ruim para os americanos também, tá, pessoal? Muitas pessoas estão investindo aí, estão perdendo dinheiro. Isso deixa aí as coisas um pouco mais é, conturbadas aí, tá? Então, eu acho que... É, enfim, tá? Eu acho que a gente pode ter um respiro sim aí, mas tomem cuidado aí para não se expor tanto aí, né? É, compras... Aí aos, aos pouquinhos que a gente tem que fazer, tá bom? Em relação ao índice do dólar, a gente está aqui agora numa região que é importante, né? O índice do dólar está tentando formar um suporte aqui agora nessa região de 104. Né? A gente rompeu para cima aqui, tivemos uma, uma, uma armadilha, rompemos para baixo, rompemos para cima de novo. E temos aqui agora uma divergência bearish aqui no, no índice dólar, tá? Então, vamos dar uma olhada se a gente perder essa região de 104 aqui, ó, né? Ficar, começar a perder essa região aqui, esses últimos... Essa região aqui do 103.4 aqui mais ou menos. Né? A gente pode testar essa região aqui e caracterizar um, um topo duplo aqui, tá? Para o índice do dólar, tá galera? Isso aqui poderia ser interessante e levaria aí as pequenos a dar uma respirada, tá? Então o que eu estou acompanhando aqui agora no curto prazo pra, pra, tanto para as pequenos como para o índice do dólar, tá bom galera? Então é isso, vamos aproveitando essas compras, essas regiões aí de que o pessoal está sendo liquidado, os longos pessoal, aproveitando para fazer compras pequenas aí, é o que eu estou fazendo aqui agora no curto prazo tá? É... Mas realmente compras pequenas mesmo, tá? O mercado não tá dando grandes oportunidades aqui agora pra gente, tá bom, galera? Então eu acho que é isso. Deixa o um like de vocês se vocês estão curtindo as análises aqui do canal. Qualquer dúvida aí, deixa os comentários que eu vou tentar responder vocês à medida do possível aí também, tá bom? Então é isso, a gente se vê aí. Qualquer novidade aí, eu com certeza volto aqui no canal. A semana vai ter, com certeza, vai ser uma semana bastante aí é, conturbada aí, tá? Para os mercados. Eu volto a qualquer momento aí no canal, tá bom? Então a gente se vê em breve. Um abraço, galera.